uma coisa bem interessante sobre isso, e eu, que eu gosto muito de falar sobre o esporte, é que o que você faz no pequeno, você faz no grande, principalmente o seu cérebro não sabe a diferença do que é estar num desconforto para conseguir terminar os 5km, ou o desconforto para você que entregar aquele trabalho, não, aí, não. ou o desconforto de ter que suportar aquela encheção de saco do dia a dia, aquele vizinho e charota. O desconforto é o desconforto no cérebro e isso é treinável, isso é fantástico. Treinar, né? é como, como, e o, mas o esporte ajuda. Como?